A data exata foi 10 de 10 de 2010. Eu digo. Nossa, calma. É um momento, é uma data extremamente mágica. Tanto que aconteceu essa coisa gigante, porque que você conseguiu fazer. Foi uma coisa gigante. Você tem noção de quantas vidas você transformou? De lá pra cá, graças à tua luta? Deu, então essa. E não é. Rindo tá para criança. Não, para de querer enfeitar. E vamos, vamos falar, ela, ela não consegue terminar. É que eu não quero né? esse assunto tá é muito bom! Né? Vamos, 3, 2, 1, já, gravando! Olá, tudo bem? Vamos começar agora uma jornada na história da biomedicina estética. E o tema de hoje é Como eu criei a biomedicina estética. Eu sou Ana Carolina Puga, mãe da biomedicina estética e precursora da saúde estética no Brasil. E antes de iniciarmos este vídeo, se você não me segue, comece a me seguir, se inscreva no canal, acione o sininho. E não se, não se esqueça de deixar um comentário, porque agora o algoritmo do YouTube mudou e você precisa comentar alguma coisa para você receber todas as novidades deste canal. E você não vai querer perder essa história e muitas coisas que eu vou trazer para você aqui de conteúdo, não é mesmo? Então vamos lá. A primeira pergunta que as pessoas sempre me fazem é esta, né? Como começou a biomedicina Céscica? Mas antes de eu falar sobre isso, antes de eu falar dessa criação, eu vou fazer uma, dar uma pincelada lá no passado, como eu fui para a biomedicina. Por que, que eu fiz biomedicina? Então, como que foi? Eu, assim como muitos de vocês, né, lá naquela fase de colegial, buscando fazer o que, que eu vou fazer de faculdade, qual faculdade eu vou fazer, será que faço medicina, será que faço farmácia, enfermagem? Eu nem conhecia a biomedicina. Bem, eu sempre quis algo relacionado à saúde, sempre que eu quis alguma faculdade que eu pudesse conhecer o corpo humano, que eu pudesse saber um pouco mais sobre é, como nós funcionamos, então tudo me indicava fazer medicina, alguma coisa nessa área. Prestei duas faculdades para medicina e uma faculdade para biomedicina, que eu nem conhecia, quem conheceu a biomedicina e veio com essa com essa proposta foram alguns familiares, ah, porque você não faz biomedicina, tem na Brana de Mauá, em Ribeirão Preto, fica pertinho da tua casa, naquela ocasião eu já tinha uma menininha pequena, uma criança, e eu não queria ficar longe dela, eu queria fazer uma faculdade perto da minha filha, e que eu pudesse ter um tempo com ela, porque eu pudesse ficar junto dela, próximo dela, durante a minha formação, né, a minha graduação. Então, eu prestei USP de Ribeirão Preto, eu prestei VUNESP, que era para uma faculdade em Rio Preto, e prestei Ribeirão Preto. E acabei passando em Biomedicina, fiquei na segunda chamada da VUNESP, em Rio Preto, e comecei a conhecer a, sobre a Biomedicina quando eu fui, vim cursar, né, na Brand Mauá Aí tinha tudo o que eu queria, né, tinha tudo de anatomia, fisiologia citologia, histologia, tudo aquelas, aquelas matérias que me agradavam, que me fascinavam, tinha na faculdade de biomedicina, então eu me senti assim, no paraíso, é isso mesmo que eu vou seguir, que eu vou fazer. Até fui chamada na segunda chamada, né? até fui chamada na segunda chamada, ficou engraçado, mas até fui chamada, é, depois da segunda chamada, que eu fiquei na segunda chamada da Funesp, para poder frequentar a faculdade de medicina em Rio Preto. Mas como era Rio Preto, ia ficar longe da minha filha, tudo, eu abri mão, falei, não, eu vou fazer mesmo biomedicina aqui na Brown de Mauá. Não vou deixar de ver minha filha crescendo por fazer medicina. Depois, se me der vontade, eu faço medicina. Né? Eu era nova, tinha 17, 18 anos, e a gente, nessa época, a gente topa tudo, não é? Eu falei, vou fazer aqui biomedicina mesmo, vou dar o meu melhor na faculdade e vai dar tudo certo. E fiz a faculdade com muita, muitas dificuldades, eu me lembro. Né, dificuldades inúmeras por conta de já ter uma criança, por conta de morar em outra cidade, ficar viajando todo dia, não foi fácil não, mas enfim. E eu frequentei então a faculdade, no último ano da faculdade de Biomedicina eu estava na dúvida, faço mestrado ou eu faço alguma outra coisa que eu já vou para o mercado de trabalho. Pelo menos durante a faculdade eu sempre achei que Saindo da faculdade, eu queria trabalhar, eu não queria mais estudar. Gente, eu não queria, eu já estava cansada. Quatro anos de faculdade, cansa, gente, não cansa? Eu queria já pôr a mão na massa, ganhar o meu dinheiro e ter minha independência. Então, nos últimos seis meses, antes de terminar a faculdade, eu comecei a fazer um estágio na USP para ir para o mestrado. Só que esse estágio foi interrompido na metade por alguns problemas pessoais que eu tive. Interrompi esse estágio do mestrado consequentemente não pude prestar a prova do mestrado, quem conhece o sistema da USP sabe como que é, e aí eu tive que achar uma outra solução. E aí foi onde eu vi, ah, lá dentro do Hemocentro mesmo, que o estágio do mestrado que eu fazia era dentro do Hemocentro, lá dentro do Hemocentro eu vi a possibilidade de fazer o aprimoramento em banco de sangue, hemoterapia, que era então aquela outra área que também me fascinava, me chamava muita atenção. E a gente fica mesmo, você que está aí na graduação deve estar na balan com, essa, com esse peso, né? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? O que, que eu faço? É normal ter essa dúvida quando a gente está né, no, no, na reta final da, da graduação. A gente fica bem perdido, ainda mais agora a biomedicina, a farmácia, a enfermagem, a odontologia, que tem tantas possibilidades, né? e aí a gente fica pensando, para que lado eu vou? E naquele momento tudo estava me, me guiando para fazer então o um aprimoramento e fiz o aprimoramento na USP em Ribeirão Preto. Fiquei um ano no aprimoramento, saí de lá já empregada, gostei bastante e estava satisfeita. Até então eu estava muito satisfeita com a biomedicina, com tudo que eu, com tudo que eu busquei, né? eu esperava da minha graduação. Bom, depois que eu finalizei o aprimoramento, eu já fui rapidamente contratada por uma rede de banco de sangue de, aqui de Verão Preto e comecei a trabalhar no que eu gostava naquela época. E foi bem, bem bacana, bem legal, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, né, a gente tem aquela aquela sensação de que nossa estou realizando estou fazendo algo por mim pelo por tudo né? depois de tudo que eu estudei eu estou, estou assim agora colocando em prática estou ganhando meu dinheiro vou conquistar minha independência enfim a gente começa né, assim, eu fiquei empoderado mesmo, e foi aí que bateu a realidade, porque o salário não era aquele salário que dava para conquistar muitas coisas, né, e nem muito eu tinha aquele tempo de ver minha filha crescendo, de passar, ficar com ela, de né, levá-la na escola, no balé, na natação, não tinha como fazer isso, era chegar cedinho no banco de sangue, trabalhar o dia inteiro, sete, oito, dez horas direto, depois voltar para casa cansada, fazer lição, jantar e tudo aquilo. E aí a rotina pega, né? Aquela rotina bem de frente da faculdade. E comecei a sentir o peso daquela rotina. E logo eu fui transferida para Guarulhos, aí eu comecei a atuar em Guarulhos também, com essa mesma empresa, comecei a trabalhar lá em Guarulhos, fiquei dois anos em Guarulhos, depois fui para Santos, fiquei mais sete anos em Santos... Enfim, e nessa jornada, o que eu posso dizer é que não foi nada fácil. Eu trabalhando fora, longe da família, com uma criança pequena junto comigo, tendo que dar atenção, e ainda na época que eu morei em Guarulhos, e ela ficou em Ribeirão, em Sertãozinho, precisamente, porque minha família é de lá, eu vinha a cada 15, 20 dias visitá-la, não tinha como vê-la semanalmente, não tinha como levá-la para lá, porque o que eu ganhava não dava para sustentar eu, ela em né, uma cidade grande, como é Guarulhos. Então, foi assim, abri mão de várias coisas, mas eu persisti na minha paixão por banco de sangue, por hemoterapia e por, pela biomedicina. E segui. quando eu fui para Santos, aí a Bruna foi morar em Guarulhos comigo, depois ela foi para Santos, enfim. Foi uma jornada bem... que Uma, hora, uma outra hora eu posso contar mais detalhadamente para você. E quando eu estava em Santos, que eu percebi, eu trabalhava no banco de sangue, eu dava aula na faculdade, na Lusíada, já dava aula na Lusíada à noite. Ainda arrumei um outro emprego, que era num laboratório, para o deste laboratório, que era lá em São Vicente. Consegui ficar por pelo menos seis meses, porque não, tá, não dava. Eram três empregos, uma criança, uma casa e uma vida. E eu não conseguia dar conta. Então, eu fiquei com o banco de sangue e com a faculdade por muito tempo. Depois eu saí do banco de sangue e fiquei só com a faculdade e achando um pouquinho de tempo para criar, para cuidar da minha filha. e Ela já estava com 10, 11 anos, né? Então, assim, foi bem, bem corrido, bem desgastante. Eu lembro que eu tive crise de enxaqueca naquela época, porque eu tinha uma rotina bem diferente da que eu tenho hoje. E foi onde eu comecei a pensar, poxa... Eu gosto tanto do que eu faço, eu trabalho com amor, com, sabe, paixão no que eu fazia dentro dos bancos de sangue, nessa ocasião lá em Santos, eu trabalhava dentro da Casa Saúde de Santos, no banco de sangue que ficava situado lá dentro, e eu chego em casa tão cansada, tão exausta, tão, não tenho tempo para mim, não tenho tempo para minha filha, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para fazer nada do que eu gosto. Será que é isso que eu quero para minha vida? eu comecei a refletir e pensar, será que é isso que eu quero? Será, será que é isso que eu espero da biomedicina? ou eu pretendo fazer algo melhor, diferente para mim, para minha vida, e pra, não só para a minha saúde, mas para a saúde da minha família também. E aí foi quando eu comecei a pensar em outras áreas. Eu sempre gostei muito de estética, eu sempre gostei muito de me cuidar, sempre fiz tratamento estético. Então, eu comecei a olhar para a estética de uma forma... Né, diferente, não só como algo que eu queria fazer em mim, que eu pudesse talvez estar trabalhando com isso, com estética, ganhando dinheiro, me sustentando e sentindo prazer. Porque que prazer eu tinha né, em ver meus, um, um paciente que tomou, às vezes, duas, três, quatro, cinco bolsas de sangue e já estava numa fase final, uma fase oncológica final, morreu, porque ia morrer mesmo, não tinha jeito, e a gente se apega ao paciente, a gente fica triste, deprimido, e eu me sentia mal com isso, porque me apegava aos pacientes, aos familiares, ficava bem triste. Aí eu via na estética uma outra, uma outra questão, que era a questão da satisfação. Assim como eu ficava satisfeita, nossa, eu poderia ajudar pessoas através dos meus conhecimentos aplicados na estética a ficarem satisfeitos também consigo, com a sua vida, elevando a sua autoestima. E foi onde eu comecei a pensar em biomedicina estética. Gente, eu fazia só, eu tinha sonhos, eu fazia planos, eu pegava uma folha de caderno, eu começava a escrever, a desenhar como seria a minha clínica. Eu sonhava de verdade mesmo, eu ficava ali pensando, nossa, eu vou ter uma clínica, minha clínica vai ter tantas salas, vai ter isso, até aquilo. Mas eu ramiscava, eu colocava no papel mesmo. E assim, eu fui, fui assim, imaginando aquilo, crescendo, crescendo, crescendo, e, e eu sempre acreditei que quando a gente deseja muito alguma coisa, quando a gente deseja de verdade alguma coisa, o universo todo conspira a teu favor. E eu estava já desejando tanto ir para uma área diferente, fazer algo diferente, queria tanto algo diferente, que eu acho que o universo conspira a meu favor trocou de coordenadora a faculdade, foi um reboliço aquele ano de 2004 na faculdade, nossa, foi assim, te juro, caiu assim, sabe, a casa caiu, a casa caiu na faculdade, as coisas começaram a acontecer de um jeito, numa velocidade, mas numa velocidade que eu não entendia. Hoje, quando eu olho para trás, eu entendo que era o universo que estava conspirando para eu voltar para o sertãozinho de onde eu vim. De onde eu saí, porque meu pai, naquele ano, no ano, naquele ano, meu pai teve infarto. Minha mãe, no ano anterior, quebrou a coluna, e naquele ano de 2004 ela teve que operar a coluna. E aí, meus pais já são idosos e eu sou a única filha da área da saúde. Aí eu falei: caramba, vou ter que pensar. Eu tava com uma vida tão estabilizada em São mas tão estabilizada, tão estabilizada que não tinha onde mexer. E eu, gente, nessa época eu só tava dando aula na faculdade. E eu, caramba, né? E aí as coisas começaram a acontecer de um jeito tão atropelado, não sei se você acredita, mas eu acredito muito nisso. E quando foi no final do ano, para ser mais preciso, quando foi em janeiro, passou 2004, quando eu entrei 2005, como cordo, é, trocou coordenador, eu fui reduzir a minha carga horária da faculdade em 70%. 70%. Eu ia ficar com a carga horária que eu tinha... 30% da carga horária. E eu tinha uma vida estabilizada com aquela grana que eu ganhava. E aí, de repente, meu chão caiu. O teto já estava caindo lá na faculdade. De repente, meu chão desabou, né? Abriu. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, não. É um sinal. É um sinal. Eu vou voltar para Sertãozinho. Meu pai precisando, minha mãe precisando. Eu tenho uma filha para criar. Eu vou voltar para Sertãozinho. O que, que eu fiz? Não pensei duas vezes. Saí da faculdade. Pedi que me mandassem embora, então não ia assumir aquelas aulas, voltei para Sertãozinho sem recolocação profissional, não tinha onde eu trabalhar, não tinha faculdade, não tinha banco de sangue, não tinha laboratório, não sabia onde eu ia trabalhar, mas eu sabia que eu tinha que voltar, porque para mim aquilo era um sinal, eu voltei. Voltei, mas com a minha ideia e sabe aquele papel que eu rabisquei que eu desenhei minha clínica, eu abri aquele papel e falei, agora vai se tornar realidade, vou ter meu próprio negócio, vou ter a minha clínica, eu vou ter assim, vou poder ser dona do meu horário, vou poder entrar na entrar hora que eu quero, sair a hora que eu quero, vou trabalhar com pessoas que vão ficar satisfeitos com os tratamentos, os resultados, e vão ficar felizes, vou ajudá-las a melhorar a autoestima. Gente, foi assim, foi um, um sonho para mim aquilo que estava se concretizando, se realizando, apesar de todas aquelas dificuldades. Mas lá naquela época eu não via desse jeito, né? olha que engraçado, naquela época eu via como se fosse, nossa, o fim do mundo, a tragédia. Eu tenho que, né, assim, eu via uma coisa... Apesar de eu ter tido aquele, aquele impulso de querer voltar para o sertãozinho e tudo bem, aqui eu não fico, eu vou voltar para o sertãozinho, alguma coisa me atraiu mesmo, e eu acredito que, que essa é a questão do universo, mas eu ainda tinha dúvidas, né? Hoje não, hoje eu vejo que foi realmente a minha oportunidade. E quando eu voltei para o sertãozinho, apesar de ter aquele sentimento, eu... Falei, não, vamos, vou dar a volta por cima, vou pôr esse meu projeto para acontecer. Fui atrás de alugar uma casa, montei a minha clínica, até cheguei a entregar currículos. Eu como entreguei meus currículos, não deu certo, e me contratar com um valor tipo um décimo do que eu ganhava. Então, não tinha condições, eu não, ia poder, não conseguiria manter o meu padrão de vida, da minha filha, ganhando dez vezes menos do que eu ganhava. Impossível, né? Então, eu tive que arregaçar as mangas, criei coragem... E fui abrir meu próprio negócio. Nossa, foi, fui muito corajosa, porque eu nunca tinha tido meu próprio negócio. Apesar de eu ser filha de é, empre, empresários, meu pai e a mãe sempre foram empresários, sempre tiveram seus próprios negócios, tudo, eu sempre tive medo de ter meu próprio negócio, porque eu sempre vi os altos e baixos que meus pais tiveram a vida toda. E eu achava que eu ser assalariada, CLT, trabalhar para alguém, ou ser, ser uma concursada ia ser um paraíso. Mas nada disso, né? Paraíso é quando a gente... Eu aprendi, né? Que paraíso é quando a gente tem domínio dos nossos, das nossas próprias ações, dos nossos próprios negócios, que a gente sabe fazer nosso próprio dinheiro, independente dos outros. E independente de uma carteira, de um CLT, do um emprego, a gente sabe se virar, a gente sabe se, né, se realizar. E foi isso que eu fiz. Eu montei a Clínica Corporale em 2005, é, com tudo, tudo que eu consegui juntar em 10 anos de trabalho, todo o meu acerto de, dos dois empregos, toda a grana que eu tinha juntado nesses 10 anos e eu investi ali, ó. Com a cara e a coragem, nunca tinha tido meu negócio. E foi dali que começou a surgir a ideia da Biomedicina Estética. Por quê? Eu comecei a estudar Estética, estudar Estética, estudar Estética. Contratei pessoas para trabalhar, trabalharem comigo também, só que... Eu fui estudar estética. Quando eu estudei estética, eu vi que tudo que ensinavam estética tinha muito a ver com o que eu já havia aprendido na faculdade de biomedicina. Então, toda aquela parte que pegavam por cima de fisiologia, por cima de histologia, pele, anatomia, tudo aquilo, eu já tinha conhecimento muito profundo, porque eu vinha de uma faculdade de biomedicina e foi aí que me surgiu, o estalo, que me deu o estalo, me surgiu a ideia de criar a biomedicina estética. Eu já era uma biomédica, que já tinha uma clínica, atuava dentro de uma clínica, sempre me apresentei aos pacientes como biomédica, não como esteticista, nada contra, mas é porque eu sempre me senti muito mais biomédica do que uma esteticista e aí eu falei, poxa, eu vou começar a ver o que que né? O que, que isso pode dar? Foi quando eu procurei meu conselho, em 2006, e disseram que não, que biomédico não podia fazer estética. Mas eu não me conformei com este não. E eu, como assim biomédico não pode fazer estética? Conheço tudo, até mais do que um esteticista, como que eu não posso fazer estética? Não, se você fizer estética, você está infringindo o código de ética, nananana, não pode fazer estética. Aí eu, ah, tá, tudo bem, né? Eu, capricorniana do jeito que eu sou, né? Com lua em capricórnio. Além do sol, eu tenho a lua em Capricórnio, gente. E ascendente em Sagitário. Acha que eu não ia atrás disso? Pois bem, fui. Eu falei, não, não vou, não vou aceitar esse não, não. Tem que me explicar certinho o que é, porque que não pode. O que eu vou fazer que o esteticista faz e que eu vou fazer igual e eu não posso porque eu sou biomédica, então... E, ao invés de eu, e aí eu fiz diferente. Muitos biomédicos talvez já tinham passado por isso, mas o que, que fizeram? Guardaram lá seu diploma na gaveta e foram ganhar a vida como esteticista, que afinal de contas estavam ganhando muito mais do que os biomédicos. Aí eu, poxa vida, né? Não vou fazer isso. Amo meu diploma. Meu pai dizia, quando eu fazia faculdade, eu lembro muito bem que meu pai dizia o seguinte, que teu diploma é tua herança. Então, poxa, como que eu vou agora jogar minha herança fora? Ele falava que meu diploma é minha herança, como que eu vou agora rasgar meu diploma, engavetar meu diploma, me intitular esteticista e ganhar a vida como esteticista? Eu não aceitei isso, nada contra ser esteticista, mas eu tinha uma graduação, eu era biomédica já, eu queria valorizar a biomedicina, eu queria ser valorizada como biomédica dentro da estética e foi aí que eu fui, olha... Batalhei, batalhei muito. Foi dois, for, foram quatro anos: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, que foi quando a, teve a aprovação da biomedicina estética. Nesses quatro anos, de 2006 a 2010, eu fui conversei com o presidente do Conselho Federal de Biomedicina, fiz inúmeras palestras sobre a atuação do biomédico na estética. Tem diversos vídeos aqui no meu canal do YouTube, depois você pode fazer uma maratona aqui seguindo e vendo. Tem conversas com a... Tem, tem lives que eu salvei lá do Instagram que você pode ver detalhes dessa história. Mas resumindo, eu nesses quatro anos, de 2006 a 2010, eu escrevi o projeto da biomedicina Estética, eu detalhei, eu diferenciei o que, que era um biomédico na estética qual era o, o lugar que ele ocuparia, o espaço que ele ocuparia, o que, que ele faria dentro da estética. E não quis, de forma alguma prejudicar os esteticistas com a nossa entrada na estética então a gente nós quando entramos eu quando fiz o projeto eu fiz questão de deixar bem separado o que que era a atuação do esteticista o que que era a atuação do biomédico de forma que a gente jamais iria concorrer com esteticistas ou roubar o lugar do esteticista de forma alguma, pelo contrário. Eu sempre pensei da gente ter um trabalho em conjunto, mútuo. Assim como dos cirurgiões plásticos, do dermatologista, a gente estaria complementando. Então, nós teríamos os esteticistas fazendo uma estética na base, uma estética mais popular, mais comum, que todo mundo conhecia, já procurava as drenagens, as massagens, as limpezas de pele, todo aquele procedimento manual que o esteticista faz e faz muito bem. Nós, biomédicos, faríamos uma camada intermediária, que seria a camada dos injetáveis, dos lasers, de toda aquela parte da mais invasiva, que o esteticista, o esteticista não, não podia fazer e não pode. E os, os cirurgiões plásticos, os dermatologistas fariam aquelas, aquela parte mais cirúrgica, que é realmente a área estética do médico, a área cirúrgica. A área dos minimamente invasivos, como nós, profissionais da saúde, fazemos ela pode, sim, muito bem ser feita, realizada, desenvolvida por um profissional da saúde bem preparado, bem capacitado. Bem, esse foi meu projeto e naquela época não existia nenhuma área que tinha a estética como habilitação para o profissional. Então, nenhuma, nenhuma nenhum conselho da área da saúde havia reconhecido estética como uma, uma área de atuação profissional. Nem a medicina, nem a fisioterapia, nem a biomedicina, nem a farmácia, nem enfermagem, nenhum. E na medicina estava havendo uma briguinha entre a, a medicina, a dermatologia, entre a cirurgia plástica e o, os médicos que queriam habilitar e aprovar a medicina estética. Era uma briga ali que tanto De tanto brigarem, a medicina estética acabou não sendo aprovada na medicina. Ficou só dermatologia e cirurgia plástica. Para quê? Para procedimentos estéticos cirúrgicos. E eu, como biomédico comecei a ali, brigar pelo nosso espaço dentro da saúde estética, que era esse espaço dos minimamente invasivos. Teve muitos biomédicos que não que relutaram, não, não achavam que biomédico deveria ir para a estética. Mas alguns desses até estão na estética hoje, porque viu que realmente o que eu propus para a biomedicina era algo fenomenal, diferente e assim, revolucionário mesmo. Tanto que, em uma ocasião, dentro do Conselho Regional de Biomedicina, onde eu fui me defender e defender a classe, eu falei justamente isso. A biomedicina, ela precisa de um fôlego, ela precisa de um gás, ela precisa de, né, de renascer. E como ela pode renascer através da estética? E naquela época, muitas faculdades estavam fechando, não tinha muito interesse de alunos pela biomedicina, então realmente a, a aprovação da biomedicina estética foi um renascimento para nossa classe. Muitos foram para a biomedicina por conta da estética. Talvez você que está assistindo meu vídeo também está na biomedicina hoje por conta da estética e faz muito bem. E olha só, com tudo isso, nós conseguimos, né, com toda essa minha luta, essa minha insistência capricorniana, volto a dizer, conseguimos sim a habilitação em biomedicina estética em outubro de 2010 e foi justamente numa data muito importante foi 10 10 de 2010 eu sempre digo que é a data dos 3.10, né não tem lá a data dos 3.8, que foi a libertação dos escravos eu digo que 10 10 de 2010 foi a libertação dos biomédicos porque saímos de trás dos balcões, das bancadas de laboratório e viemos para a área clínica, atendimento clínico. Ganhamos autonomia na nossa profissão. Começamos, então, a poder ter realmente o nosso negócio, ter nosso consultório, ter nossa clínica, poder é, fazer o nosso horário, ter mais tempo com a família, ver os filhos crescendo. Enfim, para mim... Isso mudou muito e tenho certeza que para muitos profissionais que começaram a atuar com a biomedicina estética desde lá de 2010 ou até um pouco antes da habilitação, mudou bastante também. É uma outra vida. Eu sempre digo para os meus alunos, né? E se você foi aluno meu, talvez você já tenha ouvido isso que essa transformação que a clínica faz com a gente é fenomenal. Tanto que eu tenho uma hashtag, Clinicar Transforma. Você que está assistindo aqui meu vídeo, coloque lá depois, hashtag Clinicar Transforma. Porque é realmente isso. A gente vê essa transformação no paciente, na gente, na família, e também na nossa liberdade, na nossa independência financeira. Eu precisava manter os padrões da minha casa, da minha família. Né? Eu sempre fui é, mãe solteira na verdade, criei minha filha sozinha. Maria, meu ex-pai dela não me ajudou. Então, assim, eu precisava disso para poder sustentar a minha filha, dar para ela uma, uma educação decente, uma faculdade, quando ela completasse os seus 18 anos, dar o primeiro carro dela, não é? Isso são os nossos desejos como mãe, nossos sonhos. E como a gente vai realizar isso se não for através da nossa profissão? Se não for trabalhando. E trabalhando em algo sério, em algo verdadeiro em algo que sabe que vai mudar realmente a nossa vida então foi isso eu graças a Deus eu posso me dizer que eu sou assim muito muito muito satisfeita com tudo isso porque não só pelo fato de eu ter criado a biomedicina estética porque né lógico isso me deixa muito feliz porque ao mesmo tempo que mudou a minha vida mudou a vida de tantos outros profissionais biomédicos e com isso, muitos outros profissionais começaram a despertar o interesse pela saúde estética. Nós começamos, fomos os pioneiros. E aí veio a farmácia, depois a enfermagem, depois a odontologia. Sem contar que a fisioterapia, abrindo um parênteses aqui, ela já estava um pouco na estética quando nós, biomédicos, entramos em 2010. Só que... A fisioterapia não tinha nenhuma resolução. A resolução da fisioterapia foi em 2009 e assim brigava diretamente com o que o esteticista fazia. Drenagem linfática, limpeza de pele, procedimentos manuais. Não tinha nada de inovador, assim como teve na biomedicina. Então, realmente, na área da saúde estética, a biomedicina foi a pioneira com o meu projeto que eu apresentei, que eu criei. E fiz questão de colocar o biomédico nessa situação para a gente poder ter o nosso diferencial e não perturbar a vida de nenhum outro profissional. E aí veio farmácia, enfermagem, depois, agora recentemente, odontologia com a harmonização orofacial. Então o campo foi abrindo e, e o interesse foi se multiplicando. E eu fico muito feliz de ver todos esses profissionais atuando na área da saúde cética. E eu, nesses 15 anos, né, que estou na área da saúde estética, pude ver a evolução não só de profissionais ganhando esse espaço, mas de o quanto a estética evoluiu, o quanto a estética mudou de 15 anos atrás para hoje. O que, que é um, o que era um rejuvenescimento há 15 anos atrás e o que é um rejuvenescimento hoje? E tudo isso se deve à atuação dos profissionais da saúde na área da estética elevando o nível da estética, com certeza. Bem, eu poderia aqui ficar horas falando para vocês sobre detalhes de toda essa minha jornada, desde quando eu me formei biomédica até a criação da Biomedicina Estética e agora pós criação da Biomedicina Estética nesses 15 anos atuando. Mas assim, a gente vai ter tempos, vamos conversar em outros vídeos também. E nesses 15 anos eu ganhei o título de mãe da biomedicina estética, porque realmente fui, criei tudo isso nesse né, movimento, toda essa nova área, e consequentemente fui precursora da saúde estética. E isso me deixa muito feliz, até por saber que tenho aí... Vários filhos espalhados já pelo Brasil, atuando com a biomedicina estética, com a farmácia estética, com a enfermagem estética, com a odontologia, enfim, na harmonização orofacial, na harmonização facial, enfim, em diversas áreas da estética. E penso sempre em avançar, tá? Não vai achar que parei por aqui. Não, tenho projetos e projetos e projetos. E nessa continuidade... Em 2010, quando a biomedicina Sética foi aprovada, eu já dava alguns cursos para alguns biomédicos, porque eu pensava, poxa, se estou abrindo uma nova área, uma no... criando uma nova habilitação para biomédicos, eu preciso ter muitos biomédicos se dando bem, com sucesso, se sentindo realizados com essa nova habilitação, para que a habilitação pegue de verdade, para que a habilitação... Né, prospere. Então, eu comecei a formar profissionais nessa área com o intuito de ver a, a área da estética, da Biomedicina estética, com muitos profissionais, e com muitos profissionais bem formados, preparados, prontos para atuarem no mercado de forma diferenciada, como realmente doutores e doutoras, como se valorizando. Algo que eu sempre tive, de quando eu saí da faculdade até hoje, eu sempre me valorizei como biomédica, sempre. Eu nunca deixei alguém me tratar menos por eu ser biomédica de forma alguma. Eu sempre conversei de igual para igual com todos os profissionais da saúde dentro de um hospital, em um qualquer outro setor que fosse, não só hospitalar, laboratórios, bancos de sangue, enfim, porque eu nunca achei que houvesse discriminação ou diferenciação, né? Eu, diferença entre profissionais. Mas eu sempre vi colegas, né, baixando a cabeça, se sentindo menor, se sentindo menos, se sentindo isso, se sentindo aquilo. E eu tinha uma preocupação muito grande de que, o biomédico, quando fosse para a estética, se sentisse menos também do que o biomédico que estava lá no laboratório, ou do que o biomédico que estava lá é, no banco de sangue, ou do dermatologista, ou do esteticista, ou enfim. Então eu criei uma forma que eu pudesse transformar esses biomédicos que atuavam no laboratório e em outras áreas da biomedicina, dentro da estética, como doutores e responsáveis e empoderados daquilo, né? se sentindo realmente capazes de exercer aquela profissão, conhecedores, né? práticos naquilo que sabiam fazer, experientes. Foi aí que eu comecei a... Foi aí que nasceu o Nepuga, né? foi aí que nasceu a... o núcleo de especialização e crescendo e crescendo e crescendo, e a minha maior preocupação com, com o Nepuga foi sempre formar os melhores profissionais da saúde estética. Na verdade, formaram os melhores profissionais da biomedicina estética e, consequentemente, vieram os da farmácia estética, da enfermagem estética, da odontologia, da saúde estética, de todas as profissões que englobam a área da saúde estética. Então, o surgimento do Nepuga foi para formar os melhores os melhores profissionais da saúde estética no Brasil, no mundo. Posso dizer que no mundo, porque hoje eu recebo profissionais de fora do Brasil que vêm fazer cursos conosco aqui para poder levar o conhecimento do Nepuga lá para fora e tem sucesso lá fora também. Eu sou muito grata por tudo isto e sa em saber que as maiores referências em suas áreas, na biomedicina, farmácia, enfermagem, odonto foram e são alunos de Nepuga. Isso me deixa muito, muito, muito feliz mesmo, saber que eu pude participar da transformação da vida de vocês. E assim como eu vi a minha vida transformada com a Biomedicina Estética, tenho certeza que todos esses que já estão atuando hoje viram também suas vidas transformadas nessa área da Saúde Estética, seja com a Biomedicina, com a Farmácia, com a Enfermagem, com a odontologia, até com a Medicina. E por isso que eu vim aqui gravar este vídeo, para você saber um pouquinho sobre de onde surgiu a Biomedicina Céscica, como ela foi criada. Né? Então, agora você já está sabendo como foi criada, que você, biomédico, pode atuar, que você, farmacêutico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, também pode atuar. E se você quer ter sucesso, faça uma boa formação. Se prepare acredite nos seus sonhos, desenhe, põe no papel o que você quer. Você já sabe onde você quer estar daqui cinco anos? Você já sabe qual é a cor da sua clínica? Se você já sonha com uma clínica de estética, começa a sonhar, começa a mentalizar tudo isso, porque vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer, aconteceu comigo, aconteceu com tantos outros profissionais, vai acontecer com você também. E né, lembre-se sempre de buscar uma formação séria, algo que vai realmente trazer segurança para você no que você vai fazer, vai te dar é, um norte para onde você deve caminhar, enfim, faça o melhor. E eu sempre dou o meu melhor, esperando o melhor do universo, para receber o melhor, faça sim também, dê o seu melhor. E lembre-se... Tenha uma boa formação, saiba qual é o norte, para onde você vai. Sonhe, mas realize. Não adianta conhecimento sem ter habilidades e atitude. Você precisa ter o conhecimento, mas sem ter as habilidades e ter atitude também. E é isso que eu sempre digo para os meus alunos, e é isso que eu sempre ensino nas minhas aulas, e é isso que eu sempre foco na nossa formação dentro do Nepuga e dentro da FAPUGA. A gente sempre quer dar, a gente sempre dá, a gente tem, a gente sempre dá o melhor para o nosso aluno e a gente sempre ensina como ficar, ter habilidade e como colocar aquilo em prática. Então, te vejo nos próximos vídeos, espero que você tenha gostado, curta aqui. Tá, se inscreva no canal, deixe um comentário e faça uma pergunta. O que, que você quer saber? Qual é o próximo vídeo que você quer que eu venha aqui gravar para você? Comente lá, eu venho e gravo. Beijos, até a próxima. Saudações estéticas integrativas para você.